Na feira a gente fez uma assembleia na física e depois teve a assembleia na bio, na química e na matemática. De fazer paralisação e de fazer piquete. É, cada instituto tirou dias diferentes, mas a, química, a Física e a Matemática tiraram as duas de fazer hoje e amanhã. E a gente está articulando isso já faz um tempo para a gente conseguir ter toda a galera das exatas articulada para dar legitimidade para o movimento para dar uma força tanto na questão de organização quanto na questão de segurar o espaço para a gente poder fazer os debates porque como a gente tem aula, muita aula ao longo do dia a gente precisa poder parar para também discutir política. Uhum. É, eu faço parte do que faço um o da de matemática, e a gente sempre encontrou muita, muita resistência em conseguir articular os alunos das exatas. Toda a ideia de produtivismo, de média sete, de correria, de ficar pensando só em prova, afasta um pouco os alunos do debate, e a gente achou que esse momento era importante que os alunos estivessem aqui conversando sobre isso. A gente achou que os alunos tinham que se envolver nisso, e por isso que a gente propôs a paralisação, que eles não tivessem aula, que eles pudessem pensar nisso sem estar preocupados com outras as responsabilidades de aula de prova. Eu estou no meu quinto ano agora e o que eu tinha visto, o meu perfil de aluno que eu presenciei, não é o que eu vejo agora. Então muitos calouros do, do, do IFGW do Curção participaram das atividades da paralisação e votaram por ela. Desde 2013, em 2013 teve ocupação de reitoria também por conta da dos Campos e foi praticamente impossível organizar a física e as outras exatas e engenharias. esse ano está muito mais fácil, a galera está mais disposta a dialogar e eu acho que a gente está aproveitando desse momento para realmente tumultuar e causar e mudar um pouco o paradigma e eu acho que os professores das exatas estão muito em choque na verdade, tem muita gente que não está sabendo lidar com isso, é, tem um professor que reagiu agressivamente, praticamente bateu em um aluno, tem, tem, aluno, tem professor que está é... ah, tá, tá fazendo ameaça, Aluno, a gente está se organizando para dar conta desses casos também, né? Legalmente. Mas eu acho que está sendo muito interessante, acho que está sendo muito um aprendizado para a galera das exatas e para os institutos de exatas também. E é isso, assim, a gente. dar um informe de 10 minutos, então foi permitido, e aí o piquete vai continuar depois, vai ser sonoro. E o piquete é uma forma de a gente estar tá garantindo com que a Assembleia seja soberana e que ela é, continue sendo válida e a gente consiga nossas portas. Agora, sabe o que a gente né? tem que fazer? A gente tem que falar, a gente tem que ir fazer protesto, mas isso é sério, eu tô conversando com você, é eu acho que cria uma certa oposição da própria comunidade universitária. A gente está todo, todos na mesma. Isso daí as pessoas fora da universidade têm que saber a situação. por isso que a gente está tomando tais medidas. Porque assim, mas infelizmente tá... a categoria docente não, assim, não se mobilizou ainda, mas assim, a gente até não vai ficar esperando isso.